Uma mistura líquida com 40 mol por cento de N hexano e 60 mol por cento de N octano deve ser destilada a 1 ATM. A razão de refluxo deve ser 1,2 e espera-se os produtos de topo e de fundo com 95 mol por cento e 10 mol por cento de N hexano, respectivamente. A coluna utilizará condensador total. Item A. Utilizando o método de Ponchon-Savary, determine o número de estágios de equilíbrio. Item B. Determine a localização da alimentação. Item C. Compare a resposta com o método de mach thiele Então, o problema fornece ainda uma tabela com os dados de equilíbrio, composição-composição a 1 um ATM, para o sistema N-hexano e -N N-octano. Da mesma forma, fornece aqui uma tabela com os dados de entalpia e composição para o mesmo sistema. Então, para diferentes valores de x, temos a composição do líquido, temos a entalpia do líquido, HL, e a entalpia do vapor, HV. Aqui temos os dados extraídos do problema. Alguns desses dados também estão aqui no desenho esquemático da coluna. A alimentação é um líquido saturado, portanto, Q igual a 1, e entra com 40 mol por cento. O condensador é total, ou seja, o vapor que sai pelo topo da coluna é integralmente condensado e uma parte é retirada como produto deste lado com composição de 95 mol por cento. O restante retorna para a coluna como refluxo a uma razão de refluxo de 1,2. E na base da coluna, o produto de fundo W é retirado com uma composição de 10 mol por cento. Para usar o método de Ponchon-Savarit, a primeira providência que precisamos encaminhar é a construção dos diagramas composição-composição e entalpia-composição, já que o método gráfico exige o uso desses dois diagramas de forma simultânea. O problema já fornece os dados, são os dados das tabelas, então, com esses dados, construímos os diagramas. O próximo passo é marcar os pontos representativos das correntes de alimentação, F, do destilado, D, e do produto de fundo, W. Como a alimentação é um líquido saturado, o ponto F estará sobre a linha de ponto de bolha na composição ZF igual a 0,4. Isso é dado no problema. O destilado é retirado da coluna como um líquido saturado. O problema diz para ser considerado condensador total. Então, o destilado sai também como um líquido saturado com composição de 95 mol por cento. Por ser um líquido saturado, o ponto também estará localizado sobre a linha de ponto de bolha e, por fim, o produto de fundo W, que também é um líquido saturado e, pelo mesmo motivo, estará sobre a linha de ponto de bolha na composição xw igual a 0,1. Como o condensador é total, significa que todo vapor que chegar no condensador vai ser condensado. Portanto, o vapor de composição Y1, ao ser condensado, irá gerar um líquido de composição Xd, que serão exatamente as mesmas composições. Então, com isso, podemos estabelecer a localização do ponto V1, que é o ponto que representa a saída de vapor do topo da coluna. Como o vapor sai na condição de vapor saturado, esse ponto estará sobre a linha de ponto de orvalho. Com os pontos definidos, podemos ler as respectivas entalpias. Então, teremos HD igual a aproximadamente 12,8 kJ por mol, HF igual a aproximadamente 18,8 kJ por mol, HW igual a aproximadamente 26,4 kJ por mol, e HV1 igual a aproximadamente 46,5 kJ por mol. Conhecendo a razão de refluxo e as entalpias do vapor saturado HV1 e do destilado HD, podemos determinar a entalpia ajustada do destilado Hd'. Aqui igual a 86,94 kJ por mol. Como a HD' tem a mesma composição do destilado, então agora é possível estabelecer a localização desse ponto no diagrama. Utilizando a composição e a entalpia, fazemos a marcação no diagrama. A próxima etapa é traçar a linha de operação do balanço global de energia. Essa é uma linha que passa pelos pontos da alimentação, o ponto F, e a HD'. Então, ao traçar uma reta que passe por esses dois pontos, iremos encontrar a localização do ponto da entalpia ajustada para o produto de fundo, hW'. Além de ser colinear a linha de operação do balanço global de energia, esse ponto se localiza na mesma composição de W, ou seja, em xW. Então, assim definimos o ponto hW' no diagrama. Agora é possível determinar o número de estágios de equilíbrio. Cada estágio é quantificado por uma linha de união que associa o vapor em equilíbrio com o líquido que saem de um mesmo estágio. Todos os pontos do vapor saturado estarão sobre a linha de ponto de orvalho e todos os pontos de líquido saturado estarão sobre a linha de ponto de bolha. Iniciando pelo topo da coluna, na seção de retificação, do primeiro estágio, do estágio 1, sai a corrente de vapor V1 em equilíbrio com a corrente de líquido L1 que desce do prato. Então, os diagramas entalpia-composição e composição-composição devem ser alinhados e a partir de V1 obtemos a localização do ponto L1, já que essa é a representação do líquido que sai do mesmo estágio. Então, relacionando os dois diagramas, a partir do ponto V1 definimos a composição desse vapor na linha de equilíbrio do diagrama XY. Nesse ponto, encontramos a composição x1 do líquido L1. O ponto L1 estará sobre a linha de ponto de bolha e se associa com V1 através da linha de união, essa linha tracejada azul. Com L1 definido no diagrama, traçamos a linha de operação do primeiro estágio e que indica as correntes de passagem desse estágio, L1 e V2. Ó, vamos observar que as correntes de passagem são correntes que não estão em equilíbrio, mas que estarão sobre a mesma linha de operação. Ah, então, a linha de operação é a linha que vai passar por V2, L1 e HD', e V2 estará exatamente sobre a linha de ponto de orvalho, já que é um vapor saturado. Essa linha de operação serve apenas para indicar onde fica o ponto V2. Ela não representa o equilíbrio. Lembrando que sempre que estamos avaliando um ponto à direita da linha de operação do balanço global, que é essa linha verde, precisamos relacionar esse ponto com o ponto HD'. Então, exatamente como foi feito para o primeiro estágio, fazemos o mesmo para determinar o segundo estágio. A partir do ponto V2, determinamos o ponto L2 relacionando os dois diagramas. L2 e V2 se associam através da linha de união. Observe que L2 se localiza à esquerda da linha de operação do balanço global de energia. Isso indica que esse líquido estará na seção de esgotamento da coluna. E por isso, agora precisaremos relacionar os pontos com HW' e não mais com HD' com L2 definido, traçamos a linha de operação que passa por HW linha e L2, e com isso encontramos o ponto V3. A partir de V3, determinamos L3, relacionando os dois diagramas, obtendo assim a linha de união que passa por esses dois pontos. E repetimos o procedimento traçando as linhas de união até obter o líquido com composição XW, conforme fornecido no problema ou seja, xw igual a 0,1. Ah, essa condição foi alcançada com o ponto L4, que ficou praticamente sobreposto ao ponto W, indicando a convergência da análise. É aqui, ó, L4 igual a W. Ah, por fim, W estará em equilíbrio com V4 através da linha de união. Agora, basta quantificar o número de estágios que corresponde ao número de linhas de união no diagrama entalpia-composição. Nesse caso, teremos uma, duas, três, quatro linhas de união, portanto, teremos quatro estágios de equilíbrio. A localização da alimentação corresponde ao estágio mais próximo do ponto da alimentação. Como o segundo estágio é o ponto mais próximo, então a alimentação deve ser feita no segundo estágio. Para comparar a resposta com a obtida pelo método de McCabe-Thiele, precisaremos fazer a construção gráfica do método. Como o problema fornece o valor da razão de refluxo, r igual a 1,2, basta substituir na equação da linha de operação da retificação em que iremos obter a equação para essa linha de operação. Podemos usar o coeficiente linear ou o coeficiente angular, mas, para resolver esse problema aqui, eu vou optar em usar o coeficiente linear para construir a linha de operação da retificação. Então, a linha, a partir de xd, que é conhecido, intercepta a ordenada em y igual a aproximadamente 0,432. Como a alimentação é um líquido saturado, a linha de operação da alimentação é uma vertical e essa linha vai gerar um ponto em comum à linha de operação da retificação e do esgotamento. Ou seja, a interseção da linha de operação da alimentação com a linha de operação da retificação indica esse ponto em comum. Como conhecemos a composição do produto de fundo XW, basta unir esses pontos que obtemos a linha de operação do esgotamento. Agora basta quantificar os estágios, iniciando a construção dos degraus a partir do primeiro estágio na retificação, em xd igual a y igual a 0,95, alternando entre linha de equilíbrio e linha de operação, até alcançar a composição do produto de fundo na composição xw. O número de degraus indica o número de estágios, Nesse caso, teremos 3,6 estágios de equilíbrio, já que o último estágio ultrapassa a composição XW. Ah, porém, se considerarmos uma coluna de pratos, precisaríamos usar 4 estágios, já que 3 pratos não seriam suficientes para gerar um produto de fundo com 10 mol por cento, conforme pede o problema. A localização da alimentação também se dá no estágio mais próximo ao ponto que representa a alimentação. Então, prolongando a linha de operação da alimentação, veremos que essa linha irá interceptar o segundo estágio. Então, esse seria o estágio da alimentação, que coincide com a mesma resposta obtida pelo método de Ponchon-Savarit.